Valdemir Esturion, final de jogo, Gen 5-1 para o Nacional, passa a sua análise para a gente do jogo de hoje. É, nós fizemos uma, uma boa partida, conseguimos abrir o placar com bastante rapidez, né? É, nós, é o que eu falei durante a semana, nós ficamos devendo no, no, no, no último final de semana, né? Nós ficamos devendo, não uma boa atuação, o Nacional uma equipe que vinha ali. É, Atrás de nós né, Um resultado negativo aqui Eles ficariam juntos Mas eu acho que o grupo está de parabéns O pessoal envolvido tudo todo esse processo né, Nós, você que trabalha com nós Todo mundo está de parabéns Quando a gente ganha ali de dentro é, é, Não é só o Estrela que ganha Nem o um, um grupo de jogadores E sim todo mundo que está envolvido no, no processo, aí, torcida Parabéns aí a teoria, assim. Obrigado